Oi, oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje para fazer essa jardineira aqui, ó. Jardineira Saia godê, olha só. Olha só que charme que é essa peça, gente. E super fácil de fazer, vocês não vão acreditar como é fácil de fazer esta peça e a gente vai estar tá fazendo ela aqui no canal. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe os nossos vídeos. Assim que o nosso canal chegar a 3.950 inscritos, eu estarei disponibilizando esse molde lá no grupo Animania Pet, no grupo público. Ok? Se você ainda não faz parte do grupo, o link está aqui embaixo. Ok, pessoal? E nos acompanhe nas nossas redes sociais: temos Instagram, Facebook e eu tenho meu Face particular: é a Sheila Ferreira Animania. Eu vou amar encontrar vocês por lá. Então, vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a vinheta. <música> aqui é a nossa jardineira saia godê. Você vai precisar de botões Rita, tá? Ou aqueles ganchinhos, né, para pôr na jardineira. A gente vai fazer com botõezinhos Rita. E os moldes, né? Então, esse aqui é as costas duas vezes dobrada, tá? Frente duas vezes dobrada. Ah, aqui é o nosso cinto das costas, tá? Duas vezes dobrada. As nossas alças, quatro vezes. E o nosso cinto da frente, né? Duas vezes dobrada. Saia, a gente vai fazer com duas saias, mas você pode fazer com uma só, tá? É meia godê, tá? Saia dois, uma vez dobrada. Saia um, uma vez dobrada. Ok? Ok? Então, são esses os moldes que a gente vai usar para fazer a nossa jardineira. Vamos lá fazer a nossa jardineira, então. Vamos fazer as nossas alças agora. Vez com avesso, direito com direito, tá? Vamos juntar. Cortar o biquinho. Cortei um biquinho, agora a gente vai virar. Agora vamos para espontar. Reserva pegar a nossa frente, vamos colocar as nossas alças aqui, né? Fazer o X perfeito que eu já ensinei vocês. Fazer o X perfeito aqui com as nossas alças, eu já ensinei vocês e vamos pregar as nossas alças aqui. Agora vamos colocar a outra parte aqui e vamos juntar tudo aqui, tá? Só deixar aí embaixo para virar. Tira os biquinhos aqui Faz pique aqui Virado, vamos espontar a nossa peça, ok? Despontado, vamos pegar o nosso filete da frente e vamos pregar aqui. Vamos juntar fora, a fora, deixar só um pedaço aqui para a gente poder virar. Tiramos os biquinhos também e viramos. Agora, vamos despontar e já aproveitar e fechar essa parte aqui que a gente deixou. aqui a nossa frente pronta agora vamos preparar as nossas costas e a vez com a vez direito com direito bora juntar as peças corta os biquinhos da pique e vira Virou presponta. E para espontado. Agora vamos pegar as nossas saias. Vamos até o overlock. Passaram a limpeza aqui pra gente fazer a bainha. A gente fez uma limpeza aqui, isso aqui reserva, a gente fez uma limpeza nas duas saias, né? Na saia 1 e na saia 2. E agora a gente vai passar um filete aqui, tá? Se você quiser tá fazendo a bainha, é só você passar a bainha, fazer a bainha. Se quiser tá colocando um enfeite, um... fica a seu critério. Aqui a gente vai passar um filete. Dobra uma vez pra dentro, uma vez pra dentro. Duas vezes pra dentro e abraça aqui na saia Isso não é segredo pra ninguém Eu já ensinei muitas vezes como fazer isso aqui no canal Então, bora lá! Nossa, saia um vamos fazer a outra agora o filete, dá uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraça aqui na nossa saia esse filete é de malha tá gente mas pode ser Aquele viés que vocês compram, tá? Esse final. Tanto aqui as duas saias já com, com a bainha feita. Agora a gente vai na overlock, franzir as duas saias e já volta, ok? Bora lá então. Aqui as duas saias já juntas, a gente vai pregar o cos. do cos, meio da saia. Vamos plegar a nossa saia. Deixando um dedo aqui e um dedo aqui, tá? Agora, a gente vai pegar outro cos aqui. E a gente vai fechar aqui e em cima. assim agora a gente vai pegar nossas costas e vai pegar aqui no cos, ok? bora lá então meio do cos a gente já sabe onde é que é vamos achar o meio das nossas costas meio das costas meio do cos Vamos prender aqui e vamos pregar aqui. Agora, a gente vai colocar tudo pra dentro aqui e vamos fechar o cois aqui. Dá trabalho, dá ainda mais. Essa que é com duas saias, mas a gente vai fazer, tá? Até aqui, tá? Aqui a gente faz acabamento. Aqui, até aqui. Aqui a gente faz acabamento depois, quando a gente pressupontar. Vamos fechar esse lado até aqui, e o outro lado também. Agora, o outro lado. Mesma coisa, tá? Agora, a gente vira. E vamos prespontar aqui, ó, e já fechar esse buraco que ficou aqui. Ok. Então, assim a nossa saia. Aí, isso aqui é a nossa frente, né? Vai colocar os botões, né? a gente fechar aqui. E vai ficar assim, Ok. Vamos lá então colocar os botões e já voltamos para mostrar para vocês como vai ficar. E tá aqui pronta a nossa jardineira saia godê. Olha aqui. Que lindinha que ficou. É tamanho 4. Olha só. Como todas as jardineiras da Animania, ela desmancha todinha, tá? Essa fácil, rápida e linda, né? Se você quiser tá colocando um, um guia junto, dá também, né? Dá pra pôr bolsinho, dá pra pôr aplique. Dá pra pôr um guia aqui. Dá pra pôr os negocinhos do, do cinto, né? Os filetes de cinto. E ficou assim. Olha só. Linda, né, gente? Show de bola, né? Pode fazer com uma saia só também, tá? Eu acho que dá pra inventar. Olha só. Que maravilha. Show de bola a nossa jardineira Você pode estar tá colocando os ganchinhos E botões De casear aqui né? Olha só Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa jardineira Saia Godet né? Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa aquele joinha aí pra gente E compartilha os nossos vídeos Compartilha muitos nossos vídeos Ok? Eu gosto sempre de lembrar vocês que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, vamos fazer roupas pet, gente. Vamos brincar, inventar, brincar com cores, brincar com molde. Vamos fazer a diferença no ramo pet. Bora construir muitas peças, bora fazer muitas peças pet e vender. Que é o ramo que mais cresce no Brasil e no mundo. Então, bora junto comigo, vamos crescer juntas, não é mesmo? Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, tchau, tchau, beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau.